Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Janete Coelho, professora de canto popular em Itamaraju Eu quero compartilhar com vocês duas novidades bem legais. A primeira delas é que está sendo criado duas séries demonstrativas de canto para a gente. Isso mesmo, você vai poder ver a série Cantando na Prática, onde alunos estão executando as técnicas vocais dentro da música que eles estudaram, E o outro é o Dicas de Canto, onde você vai ver treinamentos específicos para a sua voz. E a segunda novidade é que você também pode participar em vendo sua dúvida, sua sugestão de música, seu questionamento sobre alguma técnica vocal, mandando a sua voz para que seja feita uma análise. Tá vendo que material legal que vocês estão recebendo? E assim, um dia, você pode estar participando também do nosso coral. Isso! Nós temos um projeto chamado Coral Sombra da Juventude, que é feito com a participação de 25 adolescentes e crianças a partir de 8 anos de idade. Quem sabe um dia você não faz parte desse projeto com a gente também? Curta, compartilhe esse vídeo e faça parte desse movimento.